Olá pessoal, oi, oi, som, ei, ei. Todo mundo está ouvindo? Ok? Oi, mais alto? Você é, pode aumentar um pouquinho mais? Oi, som, ei, beleza? Está ouvindo aí atrás aí? Tá? Bom pessoal, boa tarde. É, meu nome é Anderson Freire, eu sou coordenador de educação e difusão científica da Secretaria de Ciência e Tecnologia do, é, do Distrito Federal, tá? Sou coordenador da edição Brasília da Campus Party. Quem é que esteve aqui na edição Brasília da Campus Party? É? Então, estiveram lá? Gostaram da edição? Então, o nome do nosso... Vamos bater um papo hoje, né? E o nome é Deu Certo? E o Desafio por Trás de um Grande Projeto, tá? Você, Vocês que tiveram na Campus Party Brasília, eh, nós tivemos uma, uma missão nesse né, ano de fazer uma das melhores edições da Campus Party e, mas o que acontece, apesar do resultado positivo né, da demanda é, entregue, é, nós tivemos grandes desafios tá? e eu queria falar um pouco com vocês sobre esses casos, né, de projetos que são iniciados, que dão certo, outros não né, e os desafios por trás dele e nada melhor do que você falar né, de Campus Party. Quem está gostando aqui da Campus Party Goiás? tá gostando uma boa infraestrutura correto e mas vocês estão vendo o evento acontecer é, mas tem alguns desafios que são alcançados durante para poder fazer um evento como esse tá e eu vou contar para vocês um pouco né do que nós é, passamos né para poder realizar a Campus Party como que ela se deu é, a Campus Party Brasília Brasil e o desafio que nós enfrentamos no início desse projeto, tá? É, eu sou embaixador... Oi, alô, tá, ok, tá bom, tá. Aí atrás está, ok, som e agora sim, tá? Então, é, como eu falei para vocês, o existe alguns desafios, né? Hoje você está participando de um evento é o maior evento de tecnologia do mundo, né? nós estamos aqui pela primeira vez em Goiás e eu quero falar para vocês que um projeto como esse, né, existe grandes desafios e hoje através desses ensinamentos, desse, do, contando um pouco para vocês dessa história, como que se deu, né? principalmente na Campus Party e Brasília, né? algumas coisas que nós fomos superadas e eu queria passar para vocês. Tá? É, primeiramente aconteceu, com eu sou da área social, Tá, trabalho com área governamental há mais de 10 anos, trabalho com social, com a comuni com comunidade e tudo mais. Apesar de gostar de tecnologia, apesar de tá, é, gostar dessa, desse mundo geek, nerd, é, eu nunca tive é, é, condições de começar um projeto na área de tecnologia, então, mas sempre foi voltada para a área social. Quando foi na, no governo passado, na transição de governo, né, nós estamos é, no Distrito Federal vivendo um, um atual governo, é, diferente do antigo, e eu trabalhava no, na área social e fui convidado para poder participar da transição de governo. E, como com qualquer transição, né, o governo atual ele se preocupa, primeiramente, numa transição, se, é, é, saber o diagnóstico do, do governo é, anterior, saber como que, o que ele está pegando o ônus e o bônus né, desse, desse novo desafio e, e pensar no, é, primeiramente nos 100 primeiros dias projetar os primeiros 100 primeiros dias de, de governo tá? então se inicia um novo projeto e nessa transição o que, é que nós fizemos? começamos a colocar alguns pontos e eu fui convidado para poder trabalhar numa transição da, é, da Secretaria de Juventude e da, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Foi quando nós, é, pensando em projetos que nós queremos desenvolver para a cidade, é, nós começamos a pensar e falar assim, ó, como que atrair né, é, desenvolvimento, fomentar o comércio, fomentar o turismo é, do Distrito Federal? E começamos a pensar... É, Brasília, ele está num ponto bem localizado, um hub é, aeroviário muito de excelência, tá? Nós temos hoje um aeroporto que consegue ter conexões e pousos de decolagem simultaneamente. Então, pensando nisso, por que não atrair né, esses grandes eventos para Brasília? E porque hoje os grandes produtores, eles fazem o quê? Pensa, primeiramente, quando quer levar um grande case como esse, levar para São Paulo, Rio de Janeiro. E nós começamos ali a trabalhar né, o, o fomento de Brasília para receber esses grandes eventos. E foi quando eu né, é, falei da Campus Party. Né, falei assim, ó, que tal a gente trazer esse grande evento de tecnologia para Brasília e, e começar a, a, a fazer com que é, a, a população do Distrito Federal, o, o governo já tinha uma proposta de cidade inteligente, então, eu falei assim, por que não é, trazer a tecnologia é, para a cidade, fomentar? E foi uma coisa que a gente, é, é, no começo, falamos assim, ó, é, pegando o plano de governo do, do ibanês falamos assim, é, vamos capacitar, vamos criar uma cidade inteligente. Então, naquela hora, eu tinha apenas uma visão. Eu tinha apenas a pista, uma, um ponto de partida. Eu sabia onde eu queria chegar, mas até então eu tinha um caminho a seguir. tá o Para conquistar algo como esse, a gente precisa ser ousado. Tá? É, como que eu quero pegar, atrair, primeiramente, os grandes eventos de Brasília, que que está acontecendo em São Paulo, e trazer para Brasília? E eu falei assim, vamos trazer a Campus Party. Mas como chegar na Campus Party? Né? Eu me lembro que... Eu, tinha, eu vendi para o governo né, um produto, né, falei assim, ó, é um evento de tecnologia, uma imersão tecnológica, tudo mais, mas eu não tinha um produto. Isso me lembrou né, Bill Gates, me lembrou é, Gustavo Caetano, que também venderam um produto, né, ele tinha na cabeça um produto, tá? então ali ele tinha um caminho a trilhar, ele, queria, ele sabia o que ele queria, tinha um produto na cabeça, mas na verdade ele não tinha nada, né? eles primeiramente venderam um produto que não existia. Então, ali eu peguei, conversei com a equipe de transição e falei da Campus Party, falei o que ela poderia atrair para a cidade e começamos a trabalhar. Eles falaram assim, ó, é um projeto bom, eu quero para Brasília, pode trazer. Mas, vinha um segundo desafio, como chegar no pessoal da Campus Party? Por quê? Porque nós já tínhamos realizado duas edições da Campus Party em Brasília, mas, por causa desse momento de transição, o que aconteceu, eles não iam fazer mais. Eles estavam procurando uma nova cidade para poder fazer e é, realizar a Campus. E Então, eu peguei algumas vezes, é, numa edição passada, eu conversei com o Tunico através da, da, da internet e ele prontamente né, me atendeu. Um cara é, me atendia pela internet e tudo mais. Eu falei assim, ó, eu vou chegar até o Tunico. Mandei uma mensagem para ele e falei, Tunico, meu nome é Anderson. É, vai, ter, vai ter Campus Party esse ano em Brasília? Ele falou assim, Anderson, dificilmente não. Né? Nós temos aí um governo que está em fase de transição e dificilmente nós conseguiríamos é, conseguir um processo para poder fazer uma edição da Campus Party em 2019. E eu falei assim, e se eu conseguir é, uma, uma audiência com o governador? Né? Você traria Campus Party para Brasília? Ele falou assim, conseguiria. Então, nisso... Ele pegou, conversou com o Francesco, e o Francesco falou assim, você conhece o Anderson? E ele falou assim, só pela internet. Ele falou assim, e você acreditou nele, que você, que ele vai nos conectar com o governador? Ele falou assim, ó, vamos ver. E nisso me deu um novo desafio, né? Porque eu precisava, né, na minha vida, a gente, pessoas, ela vem e vão. E uma coisa que eu aprendi na minha vida foi conectar pessoas, né, tratar é, pessoas bem e não importa o, o nível de hierarquia delas. Eu é, eu costumo, as pessoas que passam pela minha vida, eu costumo, eu costumo é, marcar essas pessoas para que eu possa deixar uma porta aberta. Então, eu precisava de conexões, fazer conexões para que eu pudesse chegar no governador e conseguir essa agenda para... Para é, continuar a edição da Campus Para em Brasília. Foi quando eu peguei, conectei algumas pessoas tá? e cheguei até o gabinete do governador na época de transição. Nisso, né, o governador ele me deu 20 minutos para poder... O, ele recebeu o, o Francesco. Né? Começávamos ali um procedimento, né? como conectar os dois. Começamos, é, conversei com o Francesco, marquei com ele, falei assim, ó, tal dia você vai entrar em contato com o governador e você vai sentar com ele, nós temos 20 minutos. O Francesco foi para Brasília, né, nós pegamos, ali eu conheci o Francesco, começamos a ter um bom relacionamento e seguimos para a nossa reunião com o governador ibanês. Nesses 20 minutos, tá, nós é, aquilo que estava no plano de governo né, de, do, do ibanês de tornar Brasília uma cidade inteligente, nessa conversa que ele me deu 20 minutos, essa conversa aqui durou 3 horas. Tá? Eles pegaram e falaram sobre cidades inteligentes, conexões, é, profissões do futuro, o que poderia... É, Tornar Brasília uma cidade melhor e ali começaram a discorrer uma conversa, né? E ali nasceu um convênio para os próximos quatro anos a realização da Campus Party tá aqui. Foi fechado o acordo com eles, né? E começamos a dar início o procedimento. E agora que começa, né? O lado desafiador, porque dentro do governo, né? Nós temos procedimentos nós trabalhamos com dinheiro público. Então, eh, ali começava um processo legal para poder continu dar continuidade para esse projeto. Começamos a desenhar ele. No início, em janeiro, nós, eh, eu fui atrás de recursos financeiros para poder garantir a edição da Campus Party em Brasília. Começamos o, o processo burocrático e ali, quando demos início, o avião começou a decolar. Ali começava, né, depois de recurso é, conquistado, cerca de mais ou menos 3 milhões de reais, é, todo o processo legal, burocrático, deu início, estava correndo tudo bem. Então, todos os níveis do nosso processo, ali, estava correndo muito bem, naquele momento. E, o governador nos chamou e falou assim, ó, eu quero uma missão, eu vou te dar uma missão. É eu quero fazer algo diferente, eu não quero apenas uma, um evento. Então eu cheguei no Francesco e no Tunico, e falei, Tunico, esse ano nós vamos fazer algo diferente, né? Esse projeto que você está acostumado a fazer ao longo dos anos, em Brasília eu quero diferente esse ano. Eu não quero apenas uma, um evento expositivo, um, um evento expositivo. Eu, quero, ah, eu quero que o evento se torne uma verdadeira experiência. Né, para as pessoas que ali passar. Eu quero que cada lugar que ele passar, tanto na área open ou na arena, essa pessoa ela seja impactada. Nós precisamos tornar né, esses eventos uma experiência real e que possa se dê uma chama para as pessoas que ainda não têm esse contato com essa tecnologia. Foi quando, o, nessa conversa, né, nasceu o legado que foi... É, a expansão dos laboratórios Include, tá? começamos a, a, a trabalhar nessas experiências. E eu falei assim, para tornar uma Campus Party a maior edição de todos os tempos, eu precisava conectar mais pessoas, eu precisava é, é, criar um novo público para o evento. Porque o evento é um, um evento segmentado de tecnologia. Então, para poder pegar e, e fazer uma grande edição, eu precisava envolver mais pessoas. E começamos a trabalhar né, com é, outros órgãos envolvidos, porque ele queria fomentar o turismo, fomos atrás da Secretaria de Turismo, ele queria fomentar o comércio, nós fomos atrás da Secretaria de Trabalho, e começamos a conectar pessoas. E quando chegando na, na Secretaria de Educação, nós tivemos uma ideia, né, por que não trabalhar com crianças? Até então, não tinha ainda a Campos Pari trabalhado com crianças, né, com escolas públicas. Então, nós pegamos aquela mesma experiência que eu propus para eles, nós começamos a levar essa experiência no início para dentro das escolas. Foram visitadas mais de 94 escolas durante o preparativo da Campus Party, onde nós levamos experiência, palestras sobre profissões do futuro, sobre aquilo que estava por vir, novas tecnologias, inovações. E começamos a fazer uma série de palestras, né, em escolas públicas, universidades, começamos a fomentar um novo público, porque o desafio era né, tornar uma edição maior, uma edição uma, com experiências, uma edição, uma edição inovadora. E começamos ali a visitar, né, nesse, é, né, durante essas, essas palestras, eu não queria apenas pegar e também levar essa experiência para dentro do colégio, mas ali eu queria também fazer algo para esses jovens. Foi quando eu comecei a falar sobre o futuro das profissões e como, né, por exemplo, é, esses jovens ligados a jogos, a novas a tecnologias e tudo mais, eu falei assim: por que não né, falar para eles que aquele jogo, aquele, aquele, aquele jogo que eles jogam, né, ele pode ganhar dinheiro com ele mais tarde. Começamos a identificar dentro das escolas, das salas de aula, é, gênios. Essas pessoas que, que desenham bem, escrevem bem. Dificilmente ele seria é, encontrado né, se não fosse um programa específico. E começamos a pegar e falar assim, ó, é, eu comecei a destrinchar o um desenvolvimento de jogos. Eu falei assim, ó, sabia aqui para você, para você. É, fazer um jogo, você precisa, primeiro, na, que, na, é, uma história. E quem escreve essa história? É um desenvolvedor? Não. É uma pessoa que, mínimo, gosta de português. Então, eu comecei a falar assim, quem gosta aqui de escrever? Aí, algumas pessoas começavam, algumas crianças começavam a levantar a mão. E eu falei assim, ó, como que você consegue é, me provar que você gosta de escrever tudo mais? Aí, eu recebi... Projetos incríveis, textos incríveis, né? desenhos com traços assim, sensacionais, né? programadores de 13 anos. Eu peguei um case que eu tenho hoje né, para mostrar durante esse preparativo. Foi um jovem chamado Breno, morador da periferia de Brasília. E esse jovem, ele teve o pai assassinado, a mãe ele, ela de diarista e, e ele estudava no estudo, estudo estudava num colégio do Sol Nascente e sozinho aprendeu sete idiomas e eu falei assim cara como eu vou cuidar desse jovem como eu vou fazer é, é, ele está envolvido com o processo escolar sem cair na marginalidade eu fiz algumas conexões novamente usando pessoas relacionamento e conversei com um amigo né dono de uma startup que virou uma grande empresa de, em Brasília Hoje, essa empresa ela é responsável por toda a tecnologia da BMW. E eu comecei com esse meu amigo e falei assim: Ó, eu estou com esse garoto, sete idiomas, é, é, estudo em escola de periferia e preciso de uma oportunidade. Levei esse garoto para essa empresa, ele pegou, fez uma entrevista com esse garoto. Quando ele estava apresentando a empresa, ele falava com o um menino em francês, o menino respondia. Falava com o um menino em inglês, o menino respondia. Falava com o um menino em alemão, ele respondia. E ele pegou e falou no final, Breno, você quer é, aproveitar essa oportunidade que você está recebendo? Ele falou, quero. A partir de hoje eu vou te matricular no Leonardo da Vinci, uma das melhores escolas de Brasília. E você vai vir para cá, você vai vir aqui é, aprender e se divertir. E hoje o Breno está na BMW sendo estagiário. Então o que acontece? São projetos como esse, que levam oportunidade para as pessoas... Né, que, a gente, que nasceu a Campus Party, o propósito da Campus Party, o propósito do, dos laboratórios Include. E voltando, né, nós estávamos ali no processo legal da Campus Party e tudo mais, e foi quando o avião já estava no ar, veio o primeiro desafio. Eu peguei, e como falei para vocês, no começo, quando a gente acertou fez aquele acordo né, com o governador, nós, primeiramente, no início do ano, corremos atrás do recurso. Depois, é, conseguimos é, iniciar o processo legal. E, de repente, eu já estava lá na frente. Todos os níveis estavam se passando, é, é, tudo concluindo, tudo perfeitamente. De repente, veio a bomba. né Eu me descuidei do procedimento. Aquele processo que eu iniciei lá, na, lá no começo... né eu deveria estar observando os níveis desse processo. Mas na hora que eu comecei, eu eliminava etapas, eu ia esquecendo ali aquele processo e ia seguindo. Mas isso aí está errado. Nós precisamos sempre estar de olho, até mesmo naqueles procedimentos que você pensava estar concluído. Foi quando, 48 horas antes da Campus Party, veio uma bomba. Aquele recurso de mais de 3 milhões de reais já não existia mais. Nós estávamos com zero reais para poder executar né, a Campus Party. E como pegar e é, como resolver esse problema se o avião já está no ar? Se tudo já está acontecendo? Já tinha começado, até os pre... já estava até começado a montagem lá no Mané Rincha. E a gente estava sem dinheiro. Nessa hora, galera, a gente precisa respirar, se acalmar, envolver pessoas e dar um novo oxigênio para o projeto. Tá? Nessa hora, eu me lembro que é como... né Esse aqui eu, eu ilustrei como os procedimentos, todos os níveis que a gente precisa para poder um avião estar no ar. E nessa hora eu me lembrei de uma, uma aquele, aquela pessoa que faz é, equilibr é, o equilibrista dos pratos. Ele vai lá empilhar, ele vai lá equilibrar cinco pratos. Ele começa com o primeiro. Quando ele está no quinto, o primeiro lá, ele já não está com a mesma força. Ele tem que voltar para poder, de novo, dar um gás para ele continuar rodando. Tá? Então, o que acontece? Quando você começa um, um projeto, você não pode... Né, é, é tirar os, o, o, o olho da, da onde iniciou, porque sempre pode dar algum problema. E foi nisso. Eu não dei... É, eu não, no, lá no, no, no começo, eu pensei que estava tudo resolvido, recursos no, no caixa, mas não estava. Então, nós tivemos esse problema. Então, eu peguei, envolvi novas pessoas e pensei, qual que é a estratégia a partir de agora para poder a Campus Para acontecer? nisso eu envolvi 15 pessoas, tá? Peguei e falei assim, ó, aonde o processo vai é, passar? Se eu iniciar um processo agora, né? Para onde ele? Quais os caminhos que ele vai seguir? Então eu primeiramente identifiquei, né, aonde o caminho do um processo, porque nós estamos falando de dinheiro público, nós estamos falando de um procedimento legal. Então eu falei assim, esse processo vai passar por essas áreas. A gente pegou 15 pessoas colocamos estrategicamente em cada departamento aonde esse processo iria passar e startamos mais uma vez, a, a, a captação do recurso. E nisso, galera, eu coloquei é, no, meu, no meu roteiro, né? Eu coloquei no meu roteiro que, é, para você querer, às vezes você coloca muita burocracia, às vezes o seu projeto está num tamanho que você fala, poxa, ele cresceu demais, vai demorar muito tempo para poder é, se concluir. E é, você começa a perder aquele fôlego, aquele gás. E é, quando o projeto ele começa a crescer, ou quando vem um desafio maior, você perde as esperanças. Mas quando você envolve pessoas no seu projeto, quando você consegue passar ele né, para outra pessoa com segurança, né, com amor, eu quero falar para vocês: né, é questão de querência. Se você envolve pessoas que querem assim, eu comecei o, o processo, envolvi 15 pessoas é, da minha equipe, em cada setor, e em 24 horas, em 24 horas, né, nós tínhamos, é, o processo passou pelos 15 departamentos, nós conseguimos mudar QDD, fazer transferência de recursos, fazer a publicação e fazer o empenho em 24 horas. Então, o que acontece? Quando você está inicia um novo projeto... Você precisa estar de olho em todos os procedimentos. Mas o que acontece quando você é, tem uma gestão, quando você tem é, amor pelaquilo que você faz, quando você entende aquilo que você, quando você entende aonde você quer chegar, eu quero falar para vocês, vai dar certo. Então, naquela hora, quando o empenho estava assinado, tá foi, foi é, o avião já estava apto, né, a, a aterrissar. E ali aterrisou Bruce Dixon. né? Nós fizemos uma edição da Campus Party, sabe, sensacional, né? Conseguimos atingir todos os números, né, que a gente estava prevendo. Hoje a edição Brasília, na parte open, né? Ela conseguiu atingir mais de 100 mil pessoas. Aquele projeto que a gente iniciou, né? É, construindo um novo público, né? Nós conseguimos alcançar, né? Por quê? É, nós conseguimos é, atingir mais de 10 mil crianças né, na Campus Party que tiveram uma experiência real. né. Hoje nós temos aqui na Campus Party alguns expositores que é, é, hoje eles têm aquelas crianças que participaram de cada maratona, de cada é, laboratório make, eles têm hoje como case né, de sucesso. Hoje em Brasília nós realizamos a Campus Party em junho, né, desse ano e até hoje nós estamos é, colhendo frutos né, dessa, é, dessa primeira de ser ousados né, de falar assim não não vamos não, não vamos permitir que isso saia da nossa cidade vamos conquistar entendeu e, e hoje conseguimos fazer uma edição é, estamos preparando a edição que vem estamos preparando é, a secretaria de educação depois disso ela pegou, nos procurou e falou assim, ó, aquele trabalho que vocês fizeram né, na campus, antes da Campus Parem, indo no colégio, dando esperança, trazendo, é, acendendo uma fagulha né, na, na vida de cada criança, sabendo que aquela tecnologia que antes distante, né, que dificilmente chegaria até ela, é, hoje ela é acessível. Nós pegamos, pegamos essas crianças, colocamos dentro da Campus Parem e ela teve a oportunidade de produzir um drone e colocar ele para voar. Ela teve condição de fazer um robô e ver ele se mexer. Tá? Então, o que acontece? É isso que me move. Hoje, é, eu estou aqui para poder falar que você, que tem um projeto, que está desenvolvendo algo, por mais difícil que você pareça, que às vezes é, é captação de recurso, né? às vezes é um... um pessoas que vocês ainda não captaram para poder somar esse projeto, eu quero falar para vocês, não desista, né? Quando vocês é, tem um foco, tem um alvo, eu quero falar para vocês, vocês vão alcançar. E hoje, eu não sei, né? É, eu, eu, espero que todo mundo aqui é, tenha um projeto, esteja aqui aprendendo, se capacitando, tudo mais. Mas eu quero colocar à disposição de vocês nós temos recursos, nós temos é, capacidade de pegar e apoiar projetos como de vocês. Hoje, estamos preparando em Brasília é, a, a próxima edição, já pensando né, no futuro. Né? Projetos, o, o, Brasília recebeu a maior submissão de projetos de todos os tempos. Toda edição da Campus Party até então, ela recebia de 70 a 90 projetos. Né? Brasília recebeu mais de 500 projetos que hoje estão sendo desenvolvidos. tá? Então, pessoal, é, eu queria agradecer a atenção de vocês e colocar à disposição, eu não sei de onde vocês são, se são aqui de Goiás e tudo mais, mas eu quero é, falar para vocês que eu estou muito feliz né, pelo que está acontecendo, do que está nascendo da Campus Party. É, hoje, a Campus Party não é só um evento, nós deixamos legados por onde nós passamos. Estamos né, agora implantando laboratório de robótica de acesso ao público. Isso vai dar oportunidade para crianças de 10, para jovens de 10 a 18 anos né, terem o primeiro contato. E ali é o maior programa de inclusão digital né, que nós estamos fazendo para o Brasil. Porque essas crianças vão entrar nesses laboratórios e verdadeiramente elas vão ser capacitadas. Quando você vê uma criança conseguindo é, de, é, é, projetar e fazer com aquele projeto, torne realidade e ver o, o brilho dos olhos dela, você precisa ver que satisfação como dá. E hoje nós temos alguns laboratórios já instalados no Brasil. Aqui em, aqui em Goiás vai ser instalado 15. Em Brasília vai ser instalado 11 até o final do ano. Tá? E nós temos um projeto ousado de colocar 10 mil laboratórios de robótica no Brasil, né? chegando aonde... Dificilmente chegaria em áreas que, é, o, a, às vezes, o, não é por querer, né? mas é, está um pouco esquecido. E se não for provocado, tá se não for provocado no poder público, dificilmente vai ser enxergado. E hoje nós estamos enxergando essas localidades. Eu, tenho, eu sou muito feliz por participar desse projeto, participar dessa ação, né? hoje, como embaixador dos Laboratórios Includes. Eu tenho visitado muitas instituições, muitas cidades. Lá em Brasília, nós temos um local chamado Café Sem Troco. Ela fica a 80 quilômetros de Brasília. Um lugar que, com mais ou menos 30 mil habitantes, que dificilmente chegaria a né, um laboratório como esse. Dificilmente esses jovens teriam uma oportunidade como essa. Né? E hoje nós estamos trabalhando e até novembro o Café Sem Troco vai receber um laboratório de, informática, de, de robótica né? e aqueles jovens que ali passar verdadeiramente eles vão ser capacitados. Eles vão, ser, vão ter oportunidade de, no final do curso, poder trazer recurso para dentro de casa. Ok? Então, mais uma vez, é, eu agradeço a oportunidade. Né? Estamos à disposição na secretaria. Não sei de onde vocês são, mas eu quero falar para vocês. É, nós estamos fazendo algo né, para que possam melhorar a vida e tornar um impacto realmente na vida das pessoas. Obrigado.